E agora, hein, mano? Vamos vamo ver o, o bando dos caras pra ver o que eu vou jogar. Depressão fudida e a única coisa que me deixa mais ou menos bem é ver a live desse guerreiro. Caralho, risadinha. Valeu aí, que bom que nós tá conseguindo ajudar de algum jeito aí. E você vai sair dessa, mano. Tem que dar um jeito de sair dessa aí, mano. Isso aí acontece com muita gente. Tem que conseguir encontrar um propósito aí, um foco, um objetivo de vida, mano. Se você lançar um objetivo de vida, mano, você sai dessa aí, pode ter certeza, mano. Foca, você tem que estar tá focado, mano, em fazer um bagulho, saca, mano? Porque senão a tendência é nós ir pro buraco. Mano, é assim, é assim que é né mano Vamos de gameplay aí, rapaziada Eu tô doido o Varus que pro mid e o Zeraf veio pro bot? Uai mano, por que que isso aconteceu? Ah mano, é porque o... O cara puni mais né mano o... ah O Varus puni sabe. mais, tá ligado? Você não tá ligado? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Caralho mano, eu tô perdendo é bom, mano. tempo igual um Bob Esponja mano vamos aqui então, yes Oh, eles deu o lixo no bot, Jimmy? Deu! Mano, eu tô invadindo um Kha'Zix de Fiddle, eu nunca vi isso, mano. Pior que, eu, pior que isso é novidade pra mim também. Olha aqui, olha aqui. E Olha mano, aqui, botando pra correr, botando pra correr. Não é brincadeira não, fi. Mano, é só o Yas ficar junto comigo, mano. É só isso, amigão, fica comigo, velho. Caralho, mano, eu invadi um Kha'Zix de Fiddle, que loucura, mano. Nunca achei que isso ia acontecer. Jimmy, agora é da você tem que, que fazer né? o seguinte, você tem que proteger o Aronguês de, de baixo e proteger minha jungle, tá ligado? Mostra Nossa, pior que a Wave tá do pior jeito possível. Não, então... Não, tá não, aliás. Tá, vai tá voltando pra eles. Pô. O Varus vai ter pressão, mano. Caralho, mano, isso foi, foi muito bom invadir o cara assim, rapaziada, porque eu tenho pressão mid bot, praticamente. Não, <risos> Eu não tenho, né? Ai, que merda, velho né? Vai me foder, velho Ele foi menino novo Pelo menos eu consegui cobrar um Vou matar a Irelia, então, véio. Vou perder meus campos e aranguijos do bot baixo fazendo isso, rapaziada. Mas nós pegamos aqui kill na Irelia, mano Nossa, o cara uhum. jogou bem o um leozinho, mano ah, esse nice. mandou bem. Ele é bom, cara. ele é bom, pô, ele é bom. Mas não foi o suficiente. Ó, oh, o Casix pulou lá, pulou, gastou pulo, tá sem pulo, tá sem pulo. Cá sem pulo. Tô indo reto, tô indo reto. Vou falar até no au. Cá no blue, mano. Mandei é até pulo no alco. no mesmo? Mandei no au, fi, pro cara já ficar em choque. Vai pra base, amigão. Dead, tá dead, tá dead. Ó, oh, tá dead, tá dead? É isso, ah, tá. família. E esse flash aí, que que tem um flash, Thiago? Todo dia é isso, eu não aguento mais. Né? Rapaziada, o Jimmy mim, também tá cara. querendo gastar o um flash dele que já tá voltando. Vai lá na live do Jimmy lá, pede lá é um o flash é também. Isso, Dá um mimo lá pro Jimmy, galera, exclamação do by the way, né? mimosinho né? gostoso Você prometeu não flechar esse game? Não, prometeu uma palavra forte, mas é verdade Jimmy. A namorada de um guerreiro, Jimmy, liberou o Prime Pra eu não flashar, tá ligado? Ela pediu pra eu não flashar e ela liberou o Prime Verdade, que eu, tô, que eu não posso aí tem que Foi Jimmy, tem fui, que foi que Jimmy, vai, olha vai, o Big sair, o né? Pixel, rapaz Esse aqui é o Big Pixel, mas esse aqui é o Pega Safado Famoso Pega Safado Vamos Why? startar esse aqui, ó eu nem, eu, eu, eu, nem, nem eu sabia que você tava aqui pra você ver como foi Surpreendente, Tanto Porque eu peguei filho. até o C do safado, né? Sim, É, sou safado. Olha lá, olha lá, o Kazik sabia. Bora bora, bora, bora, bora. K no Blue sem flash. Caralho! Nem sei se ele tá sem flash, mas eu tô na mente dele. Ai, no Blue dói no Red, eu falei errado. Olha aqui, Jimmy, olha aqui, Jimmy. Telando, tô telando, tô telando. Ah! Lá. Não comeu o CC, Jimmy. Ah, mano, era só combar o CC. Eu não sabia que ele tinha tenacidade, mano. Ah, que isso, frechão. Nossa, eu não sabia que ele tinha tenacidade, rapaziada. Porque eu não jogo in-house, mano, é por conta que eu não tô numa pegada try hard, né? Eu quero jogar descontraído, falando com o chat, flashando por Prime. Inclusive, meu flash voltou, <risos> mas esse, esse, esse jogo não tá podendo flashar, né? Mas assim, tá ligado? É por conta disso. Mano, eu nem podia estar tá tipo. fazendo isso aqui do jeito que nós tá fazendo. O meu guerreiro aqui, Pisa, pisa na lanterna. É. Utei, é. utei, foda-se. Jimmy? Só vai, só vai, só vai. Cai de novo. Nossa, o jeito que matou a caixa, mano, Você viu? No seu não stun? Não vi não, eu tava, eu tava eu, caído Eu fiquei no posicionamento certinho, mano Caí de novo Caralho, por que você tá caindo? Aqui é o mid, aqui? Mas aqui a sirena, aqui a é é sirena aqui, é aqui, aqui Eu, aquela, eu, ah, acho, eu acho que ela quer comprar esse aqui, tá? Quer nada, mano, mata ela aí, não Quer comprar nada não Bom, mas a gente não tinha que ser bruto Tá ligado, filho <risos> Rapaziada, olha o Varus, ele tá transcendendo o varão ele mandou, bora trocar 4 flash por 4 subs. Dá pra dar, Leodrão? Caramba, ou dá Vou pra dar Vou falar com a galera, pera aí E aí, 4 flash por 4 sub, mano? 2 aqui, 2 no Jimmy, não Aí, pelo amor de Deus. É bom de serviço. Tá, tem uma galera Duvido, com prime open alguém aí. Alguém lançar a nervosa. Pô, eu falei que não ia flashar, mano. Ajuda o guerreiro aqui, mano. Eu pago se for quatro flashes da mesma equipe. Mas é os quatro... Tem... Mas eu só vi a é cabecinha. Mas é os... Já foi velho, dois, Eu Vai, tá, Eu falei. Já foi dois. Falta mais dois. Time. Flashei, velho. Já foi dois. Já foi dois. Pera, Mas calma. eu só vi a cabecinha, Foi três velho. brigado, mendiga, arruaceiro aí pelo primezão. Eu compro isso, mano. E eu tomei slow. Utei, mano, Foda-se. Você não vai, velho. Boa nada. Como se fui mesmo, homem Boa não, bobeira. No trash, no trash, no trash, trash, ele trash. Flashou. Ah, ele flashou. Vou dar visão aqui pra, pro o cara matar a Kaisa só. Pronto. Ó, nice. caçadinho. Você vai parar? Eu não paro, não. Eu tô aqui, velho. O Trash, o Trash, o Trash. Trash, slow, flash, Save. Eu, ah. eu flash, eu flash, não. eu flash, eu flash. Uh! Transcendeu. Calma ah, que eu vou dar free no Khazix. Boa, ult. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relax. tá em, relax, tá em relax, casa, relax. tá em casa. Revelei o bobão. Tem casa, tem house. Não para, não para. Ou para? Não para! O para. Não para. Caralho, não para. esse time é uma equipe, para. hein, mano. O timezinho unido. E foi os quatro flash, hot. né? Seja bem vindo meu. Que foi os quatro flash. lá. Tá todo mundo sem flash. Ninguém tem flash. Só o Yas, né? Vou pingar o, o flash, flash, flash do, do Yas. Do Yas. Prim e aí, Yas? Esse flash tem dono? <risos> não, não é possível, velho. Não é possível <risos> eu já vou ver se o flash deu... Ele mesmo? Rapaziada, mais um sub para pra nós pegar o flash do Yas. Mano, não é possível. Ai. Será? Não, aí é... Pera, pera, vai, vai fazer. Pegando... Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Tem sem smite? Tenho. Ó o que aqui, mata ele. Ah... Mas... Não usei. Quase que o um trago. <risos> pois é, Nina, Pela gente, morte. Isso aí que, é, que isso eu, eu quero acontece. ver. Primeiro peito é de atifido agora, hein. Ah, eu não já. precisava usar as olhos, cara. Achei que o Trash ia me gravar. Nice, galera. Nice. Compensar o tempo pelo isso? flash do espantário. Se quiser lança braba, o Bovo Line. Fica à vontade. Oh, aqui, eu ó, quero, eu quero. Vou de flash aqui já, hein. Ah, eu trash sabe onde eu tô. Tem, tem você, tira você tira isso aqui? Você tira isso aqui? Jimmy, fui, Jimmy. Vai. Ah! Vamos oh, de ele, hein? Vamos com todos. O cara cancelou minha ult, eu ia matar todo mundo, velho. Valeu, Bovoline. Dime, eu te salvo. Ih, eu vou ter que gastar o Vou guardar o flash, hein? Guardo, guardo. Um motivo guarda. Claro, porra. Valeu, Bovoline, mano. Obrigadaço pelo seu Twitch Prime. Tô ajudando, Seja muito aqui, mais querido. que bem-vindo aí. Nossa, o Yas jogou muito, velho. Jogou, mas ele matou os meninos que eu ia salvar ele. É. Ó, oh, que isso? Nossa, ela mata todo mundo, gente. Não, vou mamar ela Alô. logo aqui pra ela não matar ninguém. Ah. Na mano, base. quem diria, nós tá conseguindo... Não, não foi nem nós que propôs, né? Foi os próprios cara do time que propôs gastar o flash pra ajudar foi também, eu? né, mano? Aí eu já é outro ali, nível, isso né? eu nunca vi, não, mano. Então, é rapaziada, que... vamos dar cinco flash na base, mano. Pera aí, pera aí, tô indo. Cinco prime. Rapaz. Rapaziada, cinco prime. Nós vai gastar cinco flash na base. Não, não é possível. No 3, 1, um, dois, três. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Não! Aí. Meu Deus, 5 flash comemorando coisa linda, vamos pro Drive. Momento histórico, história, a isso é história aí. mano Isso aí foi história Vai Jimmy, a Jimmy, a Jimmy, tal Jimmy, tal Jimmy, fodeu Que? Eu quero pegar o aqui? É, Ai, Caralho, mano, esse gank foi de dif... Nossa, essa oh, ult. Eu dei um Fear diferenciadoço. Vombaram, vombaram. Nossa, Dim, estão falando que a sua voz parece a do Phelps. Aí os caras foi além. Mata a Irelia, mano. Vocês estão tudo do lado da Irelia. ninguém quer ir nela. A Dimitri tá puxada, tá pra dar ali, eu acho. Ah, vambora, vambora, vambora. Nossa. Botou uma arte aí que trouxe com esse Kazix. Tá, vou uma arte ali que, tá, que, que me viu, velho. Vou deixar o Davi só, aqui, faz, mano. só faz, só faz, só faz, só faz, só Que não dá tempo que fazer chegar não. Só faz. Não deu, não deu. Otei, mano. Nem sei se vai ser bom ou não, mas eu otei. Nossa, do jeito que eu dei Fear nele, você viu já que já o guerreiro. Aqui. Xerafim, aqui fi... agora. Cheira aqui. Fi... aqui na ponta. Uh, ah, close. Quase. Bora mid mesmo. Ah, entendi porque ele tava. porque ele não conseguiu usar antes. Por quê? Porque... Tava armando pra ele ali, tá ah, morto. com o dedo do Free na ideia, mano? Será que a gente leva? Dá pra tentar, mano, porque o que está louco. Eu vou conheço aqui, mano. É, não, não acho que nós ele ganha, mano. Acho também. que nós ganha. Ó, oh, o Trash tá atrás, calma, eles tão full flanco, mano. Já se reposiciona, já se reposiciona. Vamos bot? Vamos bot, talvez? Vamos bot, né? Mas os flash voltaram, mano Ô, oh, boys Cinco flash up, rapaziada Fica à vontade pra lançar sua nervosinha Lança um flash pra eu dar um sub É sério, mano? É sério? Então já vem, pai Já vem, já lancei o um flashzão aí A nervosa pra tu Fica à vontade pra escorregar aí, paizinho Lançar a a cabecinha, velho Matamos dois, hein? Matamos hein? dois. Vou lançar o meu que também. Ó, oh, o Jimmy comprar. também flashou o Varus também. A Irelia também <risos> tá flash. <risos> até a Irelia do outro time, galera. Tamo fazendo os caras do outro time flashar pelo Prime. Rapaziada, vai ter que sim, twittar sim. isso, mano. Que os caras estão além. Os caras tão além, mano. O Caralho, tá até o time inimigo. Mas eu só vi aqui. Olha lá, TP Ó, o ult pra comemorar. O cara tá ultando <risos> <turno risos> no vento, mano. Mano, o cara tava fazendo Baron. Dragon, ó, ó, Ale tanca, tanca, tanca. Eu aqui, ah. eu, Nossa, eu não tinha morrido nenhuma vez. Eu me matei para a fonte, ah, podia ter terminado o jogo tacto, mano. Caralho, Caralho foi bravo esse time. Vou rouzeira era aqui, mano. O cara foi Coisa de Kale e Prime. <Ses>